Bem, pessoal, a gente vai começar a partir de agora a apresentação do conteúdo. Deixa eu ir aqui para a minha, minha tela. Bem, introdução à história da fotografia, vou falar um pouco sobre é, alguns personagens importantes né, dentro dessa história toda. É, vou falar um pouco do avanço da tecnologia e auxiliou. Na popularização da fotografia, né, como uma ferramenta de registro da realidade e também de manipulação dessa realidade, né, é, não vamos esquecer que a fotografia ela também teve um papel importante na, na, na manipulação de informações, né, políticas, científicas também. Mais gente chegando aqui, deixa eu admitir logo. Então, essa história toda né, do surgimento da fotografia como uma técnica né, que consegue registrar, através dos raios de luz, uma imagem sobre uma superfície, ela é uma história muito antiga, né, mas ela remonta, pelo que nós sabemos hoje, no século XIX, né, mas a, em torno ali do ano de 1826, quando um francês chamado Joseph Nicephore Niepce ele cria o um método de registro de uma imagem fotográfica. Então esse método de registro é, foi foi na verdade ele, ele conta a história, né, de que ele descobriu esse método de forma acidental. Ele deixou algumas imagens é, em um suporte, né, dentro de um armário, e aí ele não tinha muito tempo para acompanhar né, o processo todo de revelação, e é, dentro desse armário tinha um, um frasco aberto com mercúrio, e aí ele descobriu que o vapor do mercúrio foi o responsável por registrar a imagem na superfície. Então, essa imagem que a gente está vendo na, na tela é uma, a, é uma das primeiras imagens é, que se tem registro, uma das primeiras imagens fotográficas. Agora, por que essa é a primeira? Porque foi a primeira imagem é, que se tem conhecimento de, é, de que ela foi registrada e ela ficou fixa, ou seja, ela, ela não sumiu depois. Outros processos químicos, antes né antes do Nipse ter inventado esse processo, eram, eram métodos que não conseguiam fixar a imagem por muito tempo, ou seja, de modo definitivo na superfície. Se usavam superfícies de de metal né e algumas superfícies de vidro. Nessa época, no né, século XIX, ainda não existia... Uh, nesse ano de 1826, não existe ainda a, a, o negativo. Né? Vou mostrar o negativo daqui a pouquinho para vocês para vocês conhecerem. Estou né? com aqui na mão. Daqui a pouco eu mostro. É, e aí, com o tempo, né, esses processos de revelação química foram se aperfeiçoando e o ele vai descobrir o um método né, acidentalmente. A partir do vapor do Mercúrio. E aí, essa imagem que a gente está vendo na tela é a primeira imagem fotográfica fixa da história. Então, o que é essa imagem? É a sacada né de uma casa. Ele registrou aqui o telhado né, de uma de uma, de uma cidade, né, os telhados de uma cidade. E a gente percebe que é uma foto bem granulada. É... E como na época. É, a, as imagens né, as primeiras imagens elas necessitavam de um tempo muito grande de exposição à luz. Então a gente está vendo que existe a, luminosidade dos dois lados das paredes né, dessas casas aqui. Então, do lado esquerdo, eu estou colocando a seta aqui do mouse, a, a gente percebe que existe luminosidade né, nesse lado aqui, lado esquerdo, mas também existe luminosidade do outro lado, né, do lado direito. Então, é provável que a exposição tenha demorado alguns minutos ou algumas horas para que o NIPS conseguisse ah, um bom tempo de exposição, né, para ele conseguir fazer uma revelação fixa. Bem, é, como eram esses métodos, né? O que, que o NIPS usou para fazer, para construir, né? Essa, esse artefato é, mecânico, para que ele conseguisse depois, através de processos químicos, conseguir revelar a imagem e esta fosse fixada no suporte, né? definitivamente. Ele usou uma câmera escura e essa, essa máquina né, que a gente está vendo aí na tela, é, deixa eu admitir aqui o pessoal essa máquina que a gente está vendo na tela, né, uma ilustração, na verdade, ela tem alguns dispositivos. O primeiro deles é a lente. É esse dispositivo aqui da frente, né, que a gente está vendo aqui na esquerda. A luz vai entrar por esse dispositivo, né? é, é um orifício, na verdade, né, basicamente, um orifício, mas a lente tem o, a peça de cristal para filtrar, né, filtrar a, a luz, mas também para criar uma miniatura da imagem que está na frente da, da câmera. Dentro dessa, desse aparelho, né, dessa câmera escura, existe um espelho. Esse mecanismo né, de câmera escura não é uma invenção recente, quer dizer, da época do século 19, Na verdade, é uma invenção muito antiga. E remonta ao período do Leonardo da Vinci. Então, os, os artistas do Renascimento, eles usavam também, lá no século XVI, essas câmaras escuras para esboçar alguma, algumas imagens, né? fazerem as suas pinturas, principalmente. Então, não é uma invenção nova. É, é até curioso também porque o fato de que esses artistas impressionistas, eles tinham desenho muito preciso, né, em alguma das suas obras, uh, e até os artistas do barroco também tinham desenho da figura humana, principalmente, bastante preciso, mas eles usavam muito esse dispositivo da câmera escura para fazer um desenho rápido é, de figuras humanas, ok? principalmente em posições um pouco mais complexas. É... Bem, deixa eu voltar aqui. E aí, a gente está vendo aqui que tem essa pessoa, né, ele está usando um lápis ou uma caneta para fazer um esboço. Então, aqui em cima tem um papel, certo? É, esse papel pode estar tá iluminado para ele ver o que está sendo representado, o que tá sendo projetado pela pelo espelho. Claro que é invertido, né? E aqui o artista pode fazer essa, essa reprodução. E o Nipse é, usou a câmera escura para fazer essa projeção mas no lugar do desenho, ele usou um suporte, né, que pode ser um vidro, pode ser uma chapa de metal, com uma substância fotossensível. Essa substância fotossensível é, derivou-se, né, com o passar dos anos, em outras substâncias, em, em que os processos de é, registro da imagem eram mais rápidos. Certo? Vou chegar lá daqui a pouquinho, nesses processos. Uh, mas a gente... Beleza? Bem, e aí o Nipsy inventou esse método, é né, desenvolveu, desenvolveu esse método de registro né, químico e criou a primeira imagem fotográfica, que foi a imagem do slide anterior, essa daqui, né? Com o passar do tempo, né, com a... a popularização da, desse, dessa invenção do Nipse, ele, inclusive, ele com a invenção dele, ele vai, é, ele vai é, legar né, esse, essa invenção ao governo francês. E aí um, um, um outro grande nome da fotografia, né, que é o Daguerre, o Louis Daguerre, ele vai desenvolver um outro processo né, com o passar do tempo e ele vai criar um outro método de registro fotográfico que ele vai dar o nome de Daguerreotipia. Então, é o nome dele, né, Daguerre, e chama esse processo de Daguerreotipia. Na verdade, eu eu fiz uma pequena confusão aqui. O Na verdade, o Daguerre é que vai criar, né, acidentalmente, esse processo com o vapor do mercúrio, e não nipse, que eu falei anteriormente, certo? Na verdade, o, o, o nipse vai desenvolver um processo com é, placas de estanho, que é o metal, né, e ele vai usar é, o petróleo, o né, betume, na verdade, para é, velar a placa de metal. Mas quem vai desenvolver, né, aperfeiçoar esse método vai ser o Daguerre quando ele descobre acidentalmente é, o processo de fixação da imagem com o vapor do, os vapores do Mercúrio. Então, só fazendo uma pequena correção aí, na verdade, foi o Daguerre que usou esse processo de é, fixação da imagem com Mercúrio na UNIPS, certo? Bem, é, essa imagem que vocês estão vendo aí, né? Essa caixa né? é uma câmera escura, né? uma das primeiras câmeras fotográficas da história. Tem o nome do Daguerre nela. né? É, e aí, tem uma lente, né? Bem, uma configuração bem parecida com a imagem anterior, que é uma câmera escura. E essa daqui, em particular, é a câmera fotográfica que o Daguerre utilizou para fazer as suas primeiras imagens fixas. Então, é um caixote, né? na verdade, madeira. Aqui atrás tem um suporte... Onde o fotógrafo ele coloca um tecido preto, né, para cobrir da interferência da luz externa e ele deixa deixa o suporte, né, deixa a placa de metal uh, sendo exposta à luz durante algum tempo. Naquela época era bastante tempo, né? Uh, alguns minutos em alguns casos ou algumas horas. Então, por exemplo, pessoas para serem registradas precisavam ficar paradas durante muito tempo. Só com o, a, a, o aperfeiçoamento da técnica fotográfica, né, é que esse processo, que era antes muito lento, hoje em dia, é, às vezes, leva a fração de segundos para acontecer. Né? O registro da imagem no dispositivo, que hoje em dia, popularmente, é o eletrônico, certo? Com câmeras digitais. Bem... Aqui é uma imagem da guerra, né, uma ilustração, e aqui na verdade é só uma, uma forma de entender como é que esse processo funciona. A luz, né, os raios luminosos, quando eles passam pelo orifício da lente, eles são invertidos. E aí o que a gente vê na câmera, né, essas câmeras, é, digamos assim, mais arcaicas, né, mais antigas, é vemos a imagem invertida. Né? Mas hoje em dia a gente não consegue ver essa imagem invertida. O que é que aconteceu, né? Então foram, foram criadas, né, Foram criados métodos e tecnologias para que a gente conseguisse ver a imagem é, como a gente vê ela normalmente, né? Vou chegar lá daqui a pouquinho. Então a, a câmera, né, O aparelho, ele foi evoluindo, ele foi se transformando. É, evoluindo com o passar dos anos, com o passar das décadas. E a gente está vendo aqui uma, um, um modelo né, em grande formato é, de um aparelho fotográfico, né, bastante antigo ainda, né, da virada do século XIX para o século XX. Então, esse modelo aqui, por exemplo, né, ele não é um modelo assim, popular, né? não é qualquer pessoa que poderia usar. Então, no começo da fotografia, é, quem é que usava? Quem é que manipulava essas, esses aparelhos, né? Quem que tinha o conhecimento, basicamente eram cientistas ou então alguns, alguns artistas que queriam utilizar do método fotográfico para um registro de uma imagem, certo? Para fazer algum tipo de trabalho, principalmente pinturas. É, então, nesse sentido da virada na virada do século 19 para o 20, né? Segunda metade do 19 é, a pintura, como a gente já viu na aula sobre impressionismo, ela se viu é, diante de um novo cenário, onde a indústria, né, a revolução industrial, acelerava, acelerava os processos de fabricação de máquinas, como as câmeras fotográficas. E o registro da imagem né, real, através desses aparelhos, é, gerou uma gerou uma situação de transformação né, na linguagem da pintura e é nesse contexto que vai surgir uh, o impressionismo é, criando uma nova roupagem para essa linguagem da pintura no século XIX, né? Como a gente viu, como artistas como Monet, como Renoir, O é, Degas, enfim, né? E esse esse estilo, né? O impressionismo ele vai também ser é, fonte de inspiração para artistas brasileiros do século XIX, né? Bem, e aí quem consumia essas imagens fotográficas no século XIX? Basicamente, eram pessoas que poderiam por elas, porque eram processos demorados né, de serem concebidos, eram é, fotografias caras, porque envolvia um processo... É, complexo de revelação química, então, os, os, os, as substâncias eram caras, né, ah, a, a própria, o próprio aparelho não era barato de se conseguir, né, de se construir também, as primeiras câmeras, ah, então, era um serviço especializado, poucas pessoas, eh, na época, ah, prestavam esse serviço. Então, os primeiros fotógrafos... Eh, eram fotógrafos que registravam é, trabalhos científicos, né, paisagens, mas os retratos, né, os primeiros retratos eram retratos de pessoas da elite, então que poderiam pagar por elas, né. Então nesse sentido essa essa elite, né, europeia na época, ela começa a é, preferir as fotografias do que as imagens de retratos pintados, então já é um, uma mudança de paradigma, né, uma mudança no desejo da época, em querer desejar imagens com uma maior fidelidade ao real, ok? Bem, aí com a evolução te tecnológica, né, que eu falei anteriormente, vão surgir modelos menores de câmeras, uh, então a fotografia vai começando a se popularizar com o passar das décadas, né? Então esse modelo aqui é modelo da virada do século, né? Século 20, talvez da primeira década do século 20, é o modelo alemão de câmera gráfica chamada Holyflex. Ela tem o, o espelho, né, interno, então você vê a imagem invertida também, né? Ela ainda não tinha o prisma, o pentaprisma, que vai ser o dispositivo né, capaz de reinverter a imagem, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mais à frente. Bem, e aí eu falei né, que ah, as primeiras câmeras, elas não tinham ainda ah, o dispositivo do negativo, né? não existia ainda. Então, foi só com o passar dos anos que essa, essa invenção surgiu. Né? E um britânico chamado Fox Talbot, mais ou menos ali no ano de é, 39, né, do século XIX, 1839, ele vai inventar um novo processo. E aí ele vai, ele vai é, criar o dispositivo do negativo, que vai ser uma película, certo? Eu tenho um negativo aqui, só para vocês terem uma noção do que é, né? Eu tenho ainda várias fotos em negativo. Deixa eu tirar aqui da, da proteção dele. Então, as fotografias analógicas, né, as fotografias é, que são registradas a partir de processos mecânicos, elas têm, né, elas, ainda, elas ainda continuam sendo produzidas, elas têm como matriz da imagem, é, deixa eu mostrar aqui minha câmera, senão não, não, não vou conseguir ver que vocês estão vendo. Então aqui, ó, é o um negativo, preto e branco, certo? É, que eu tenho um registro ainda de algumas imagens. E é, como é que acontece o registro da, da dos raios de luz, né? Como é que os raios de luz são registrados aqui? Então, tem algumas substâncias na natureza que são sensíveis à luz. Na verdade, quase tudo na natureza é sensível à luz, né? A nossa pele, o nosso cabelo, os nossos olhos, a né? superfície da nossa roupa. Então, quase tudo é sensível à luz, porque a luz é uma radiação, né? Então, os raios luminosos que entram pela câmera fotográfica, eles vão, na câmera analógica, no caso, né? É, ela, eles vão sensibilizar o negativo, que é essa superfície aqui, ok? E aqui, aqui dentro, né? Aqui tem várias camadas... Professor. Licença, desculpa atrapalhar aqui, mas era para a sua câmera estar aparecendo para a gente? É porque a gente está parado no slide. Ah, meu Deus, é verdade. É que, na verdade, eu estou vendo a minha câmera aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar aqui a exibição do slide e vou tentar exibir a minha câmera para vocês, tá bom? Vamos ver se eu consigo. Certo, valeu. Tá conseguindo ver agora? Sim, está de boa. Tá aparecendo. Ah, ótimo. Beleza, então. Então, vou mostrar aqui rapidinho, depois eu volto, tá bom? Para a apresentação. Então, pessoal, aqui, ó, é um negativo, certo? Esse negativo aqui, ele tem quantos anos? Ele deve ter uns 12 anos, mais ou menos. Tá bem guardadinho aqui na minha casa. É, eu guardo porque a minha camisa está preta, né? Então eu vou deixar ele mais um pouquinho aqui para cima para vocês conseguirem ver. Eu deixo ele bem guardadinho nesse pote aqui, ó, que é um pote específico para é, filmes fotográficos. Ele é todo escuro, né? Então protege da luz. Então, como eu falei antes, né? A, a luz é uma radiação é, e a gente só consegue ver uma fração dessa radiação luminosa, né? E aí quando a luz é, passa pela lente, ela vai atingir o filme na câmera analógica, certo? Na câmera digital é o sensor. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o que é o sensor. Então, nessa película aqui, existem várias camadas. A primeira, Uma das primeiras camadas é uma camada de proteção, certo? Que é um acetato. É tipo um plástico. E ele vai dar, digamos assim, uma superfície rígida para... O filme, certo? Atrás, aqui na parte fosca, né, dá para perceber que é uma parte fosca né, do filme e uma parte brilhante, ok? É, nessa parte fosca aqui, existe uma, digamos assim, uma emulsão, né, uma substância que está é protegida também, certo? Por várias outras camadas. E nessa emulsão existe uma substância, que é feita a partir do sal, sais de prata, né, posso dizer que é um cloreto de prata. Então, essa substância aqui, ela é muito sensível à luz. Ela é, digamos assim, é, o chutar aqui, é acho que duas mil vezes mais sensível à luz do que a nossa pele. Então, qualquer pequena fração de luz sensibiliza esse filme aqui, né. Uh, só que na câmera fotográfica a gente consegue controlar a quantidade de luz e o tempo no qual a luz vai sensibilizar esse filme. ok? Então aqui existe uma substância sensível à luz. E depois que eu tiro a foto, eu tiro essa película de dentro da câmera e aí eu vou precisar revelar. Né? Então o negativo vai virar positivo. né? Então o positivo pode ser a fotografia no papel. Por exemplo, aqui eu tenho essa imagem desse livro, né? É um livro sobre fotografia. Então essa imagem daqui, ó, seria o positivo de um negativo como esse daqui, certo? Para fazer esse positivo, eu preciso de uma, algumas substâncias químicas e de um ampliador. O um ampliador é uma, um aparelho, certo? Que lembra uma câmera fotográfica de grandes dimensões, ele tem uma lente com uma luz que vai projetar o negativo em um papel. Esse papel precisa estar sensibilizado né, com uma substância sensível à luz também. Então, quando eu projeto o, filme, o, o negativo sobre esse papel, eu vou ter a ampliação da imagem do negativo, que é pequenininho, né? Ele é muito pequenininho. Ele tem aqui 35 milímetros de largura. É isso mesmo? Não, de, de, de altura, na verdade. Né? E aí, ele é muito pequeno. Eu preciso aumentar esse tamanho para ver os detalhes, né? para conseguir é, um tamanho maior. Então, o um ampliador, né laboratório de fotografia, eu vou usar ele para deixar a minha imagem do negativo mais ampliada. E eu preciso usar substâncias químicas para fazer isso. né? Então, todo um processo para conseguir uma imagem analógica de uma, a parte de um negativo, certo? Bem, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Está rápido? Tem alguma pergunta por enquanto? Vou continuar, hein? Bem, aqui, nessa próxima imagem, é, na verdade, uma ilustração do que é o negativo. Né? Então na imagem da esquerda nós temos o negativo dessa, dessa, dessa cena, né? que é uma casa com uma janela e tem um casal ali, e a cena da direita é a imagem revelada. Então a pessoa que fez a revelação usou o negativo, ampliou ele na, no ampliador, depois de sensibilizar o papel, ele vai usar algumas substâncias químicas para interromper o processo de, de, de, uh, de contato né, da luz com o papel. Então ele usa um interruptor. Depois ele vai usar um, um fixador né, para fixar, ajudar a fixar a imagem no papel, e um revelador também, né? Na verdade, é, é o contrário, o processo. Né? O revelador, depois o fixador e depois o interruptor. Então, são três processos químicos para, é, hoje em dia, né? é, para é, fixar uma imagem fotográfica em um suporte. No caso, hoje em dia, é mais popular usar o papel, papel fotográfico, no caso. Né? Tem papéis que já vêm prontos né? de fábrica, para serem usados em laboratório, mas é, pessoas que fazem as suas próprias é, emoções. Né? São poucas pessoas, claro, que é um processo mais demorado, complexo e mais caro, mas também existe essa possibilidade. Essa próxima imagem aqui que a gente está vendo é uma, uma foto em preto e branco, né? uma das primeiras fotografias, e a primeira fotografia... É, que se tem registro de pessoas sendo retratadas. Não, acho que não, não vocês não vão conseguir ver, mas aqui embaixo, ó, eu estou colocando a seta do mouse em cima. Aqui na esquerda, no canto inferior, tem duas pessoas, um engraxate e um homem colocando a perna né, para que o engraxate faça o trabalho de é, pulir o sapato dele. Então, é o primeiro registro de uh, pessoas na fotografia que se tem em história, né? E vou falar agora um pouquinho sobre os mecanismos de uma câmera fotográfica, ok? Então, vou mostrar aqui algumas coisas, algumas imagens, para a gente entender o que é esse processo de registro da imagem nos dias de hoje. É, tem muita coisa para falar, pessoal, sobre fotografia, vários nomes, né? por exemplo, tem o nome do Hércules Florenci que foi um francês que ficou morando no Brasil né ali no finalzinho do século XIX e ele também é um dos responsáveis pela, cria pela assim, criação de outro processo fotográfico também é, de grande importância na, na história da fotografia né é... mas na verdade o, o... O que tem mais conhecimento né, é do francês Daguerre, né, que inventou-se o processo de daguerrotipia. Bem, esse é um, mais um dos nomes importantes dentro dessa história toda, né, um dos grandes nomes da fotografia. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uh, um esquema, né, um diagrama do que é um dos mecanismos da, das câmeras fotográficas mais modernas, né? Então, esse, esse dispositivo chama se chama-se diafragma. O diafragma nada mais é do que uma abertura na lente de uma câmera fotográfica e ele vai controlar o quê? Ele vai controlar a quantidade de luz que vai entrar pela lente e vai, digamos assim, atingir a o negativo ou a o sensor, certo? Eu vou dar uma pausa de novo na na apresentação de slides para mostrar para vocês aqui uma lente, certo? É, tem alguém falando aqui no chat uma dúvida. Os pintores da época ficaram com medo de ser substituídos pela fotografia? Sim, Sim. Anderson Eles ficaram apreensivos, né? Preocupados. Tanto é que eles criaram uma uma nova a, uma nova é, função para a pintura, certo? Então, os pintores impressionistas né, vão ser os primeiros né, a serem, digamos assim, ameaçados pela fotografia. Então, eles vão reinventar a pintura. A pintura antes da fotografia era uma tentativa de é, naturalizar a realidade. A fotografia vem para tentar registrar essa realidade. É uma coisa que parece igual, mas, na verdade, é muito diferente. né? É, então, eles criaram uma nova forma de pintar. Uma nova forma de pintar, ah, onde a visão tinha um papel fundamental. né? Ah, no sentido de que o observador, que está vendo uma pintura impressionista, vai, digamos assim, finalizar a obra, né? a pintura, a partir da sua observação, a partir do seu olhar. Mas é um olhar mecânico é um olhar assim digamos assim é, mecanicista porque o aparelho né ocular é que vai digamos assim dar o toque final a pincelada final no trabalho de um, de um artista impressionista certo é, é interessante ver alguma coisa a respeito dessa dessa desse estilo né desse período histórico uh, do impressionismo eu estou falando assim, mas fica parecendo um pouco abstrato, né? Mas aí se você é, dá uma dá uma consultada na aula sobre impressionismo, está disponível no canal lá no YouTube, você pode fazer uma revisão depois. Qualquer dúvida, se me pergunta também. É, o Luca está perguntando aqui, a pessoa né, que faz seus próprios papéis ou fazem por não confiarem no trabalho das empresas ou por outro motivo, sim. É, Existem porque, por exemplo, é, na indústria, os papéis são vendidos em tamanhos padrão, certo? Por exemplo, 15 por 21 é um padrão é, de tamanho de papel fotográfico, 30 por 25 também é um outro padrão, né? Se você quiser um padrão maior para câmeras é, até de outro, outros formatos, né? formatos é, grandes formatos, Aí você, às vezes, não acha, né? Ou então, se você não quiser usar a câmera, quiser usar somente o papel, né? Também é possível. Esse processo chama-se câmera clara. É um processo onde você não usa a câmera fotográfica, você só usa o papel. No IFBA, eu venho desenvolvendo esse trabalho de câmera, câmera clara já tem uns três anos. Que é usar o papel sensibilizado, com substâncias químicas, né? Chama-se, chama esse processo que eu uso, chama-se cianotipia. A cianotipia é uma técnica artesanal de fotografia, que também foi inventada no século XIX, né? Um processo histórico. É, poucas pessoas fazem. Então, minha pesquisa, inclusive, no, no ramo da fotografia, no IFPA, começou com essa técnica. É, tem até na página do Festival de Arte do IFPA no Instagram algumas coisas sobre essa técnica também. É, e ela utiliza o papel sensibilizado com um negativo, né, com uma imagem por cima do papel para que a luz do sol, né, ou então uma fonte de luz com uma quantidade muito grande de ultravioleta sensibilize o papel e assim a gente consiga registrar uma imagem, ok? É um processo é, que não é caro se a gente fizer, assim... Coletivamente, né? mas individualmente ele fica um pouco caro para ser feito. Mas a, a vantagem é que você pode fazer é, formatos bem grandes, né? 10 metros, até mais. Enfim, pode ser feito em tecido, pode ser feito em várias superfícies. Madeira, vidro, é, pedra. Então tem uma, uma variedade muito grande de materiais. É, deixa eu voltar aqui para a câmera. Deixa eu parar um pouquinho aqui a... Apresentação das imagens para mostrar para vocês aqui o que é esse, esse diafragma, certo? Olha só, eu tô com uma lente aqui ó, que eu uso na minha câmera digital, é uma lente de 50mm, é uma lente pequena, certo? Tem um formato padrão. Ela não é uma lente zoom, certo? Ela não amplia a imagem, certo? Ela é fixa. É... Então, vocês estão vendo que tem um, um orifício aqui, ó. Tá vendo? Um orifício bem pequenininho. Esse é o diafragma, certo? Ele está fechado porque a lente está fora da câmera. Eu vou abrir ele totalmente vocês vão ver que eu consigo controlar. Aqui eu estou controlando manualmente, certo? Mas na câmera eu consigo controlar eletronicamente a abertura desse diafragma. Então aqui ele está fechado. Eu vou abrir ele completamente, ó. Tá vendo? Vou fechar. Aqui ele está totalmente fechado, aqui eu estou abrindo ele, aqui ele está totalmente aberto. Então cada lente tem o seu próprio diafragma, né? Deixa eu pegar aqui uma outra lente, rapidinho. Aqui eu tenho uma outra lente, certo? Da, da câmera que eu uso, é uma lente, essa aqui é uma lente zoom, certo? Deixa eu ver se eu consigo controlar o diafragma dela aqui, manualmente consigo. Aqui é uma lente zoom, certo? Ela, eu consigo ampliar aqui a imagem né, que eu estou captando. E aqui dá para ver que tem o diafragma também, né? Tem um orifício lá dentro, né? Estão conseguindo ver? Aí eu vou abrir esse diafragma aqui, Olha lá. Nessa câmera, ele abre um pouco menos, certo? Porque esse modelo de câmera exige que o diafragma seja um pouco menor em termos de abertura, certo? Abertura máxima, no caso, ok? Então, dependendo do tipo de lente, eu vou ter diafragmas que podem ser mais abertos, mais fechados, certo? E o que é que isso influencia no resultado final da foto? Então, eu falei que o diafragma... Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Está é... voltando. Opa, não voltou ainda. Aqui. Então, eu falei que o diafragma, ele controla a quantidade de luz que entra na câmera, certo? Então, se eu deixar ele totalmente aberto, vai entrar muita luz. Se eu deixar ele bem fechado, vai entrar pouca luz, né? E qual é a consequência disso? Se eu não conseguir equilibrar bem né, os dispositivos da câmera, se estiver muito, muito aberto, a foto pode ficar muito clara. ok? Se ficar muito fechado, a, a foto pode ficar muito escura. Então, eu preciso equilibrar. É, que mecanismo eu uso para equilibrar a abertura do diafragma? Vou usar um outro dispositivo chamado fotômetro. Então, todas as câmeras fotográficas atuais, né, digitais e analógicas também, têm um dispositivo chamado fotômetro. Fotômetro fotômetro vai fazer o quê? Ele vai medir a quantidade de luz que está entrando na câmera. E a partir dessa medição, né, essa medição ela pode ser dada por uma régua, né, que indica é, se a foto está bem bem é, equilibrada, né? Tá com uma boa exposição. Ele vai me indicar se tá entrando muita luz ou pouca luz. E se eu quiser uma foto com muita luz, eu posso deixar o diafragma aberto. Ou se uma foto com pouca luz, eu posso deixar o diafragma um pouco mais fechado. E aqui eu tenho uma numeração que indica se o diafragma está muito aberto ou muito fechado, certo? Nas câmeras fotográficas, esse diafragma ele é indicado pelo pela letra F minúscula. Então, o um número pequeno, né, número 2, por exemplo, uma abertura grande. Se eu vou subindo essa numeração, tipo 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, à medida que esse número aumenta, o diafragma vai ficando cada vez mais fechado. Certo? Bem, esse é um dos dispositivos das câmeras fotográficas atuais. Aqui nós temos outro dispositivo, que é o obturador. O obturador nada mais é do que uma cortina que fica antes do filme ou antes do sensor e ele é responsável por controlar o tempo de exposição à luz. Então, qual é, a, qual é o efeito disso? Eu acho que eu não tenho nenhuma foto aqui para mostrar para vocês o efeito, mas vamos imaginar o seguinte. É... Um lugar que vocês aí em Jacobina gostam muito de ir, né? São as cachoeiras. É, se eu quiser fotografar uma cachoeira com aquele efeito de... É, parecendo que está em leite, né? Leite descendo pela, pela cachoeira. Eu preciso de uma baixa velocidade. Então, esse obturador aqui, ele vai ter que ter uma baixa velocidade. Que vai ser entre as frações de segundo, é, um segundo meio segundo, 10 avos de segundo, até 30 avos de segundo, é uma velocidade baixa. E eu posso captar a, a, as partículas de água da cachoeira se movimentando, certo? Se eu quiser, ao contrário, que essa cachoeira apareça na minha, na minha foto é, como se a água estivesse congelada, eu tenho que usar uma velocidade alta. Então, esse obturador é que vai me trazer esse resultado. Se a foto da cachoeira vai, vai aparecer que ela está em movimento, né? como se tivesse uma, uma água né? branca assim, descendo, né? ou, ao contrário, se eu quiser que essa água fique congelada, com esse efeito de congelamento. Então, para uma velocidade baixa, né? eu preciso usar... Uh, o uh, um obturador, uma velocidade bem, bem, bem baixa, né? Se eu quiser a, a, a, a água congelada, eu preciso usar uma velocidade baixa. E qual é o movimento desse obturador? Ele abre e fecha, certo? Eu vou usar aqui mais um exemplo da câmera que eu tenho aqui na mão para mostrar para vocês o que é que acontece. Vou interromper de novo aqui a, a apresentação. Vou voltar aqui a minha câmera... Aqui vocês estão vendo. Estão me vendo? Tá conseguindo me ver? Sim, tá de boa. Ok, beleza. Então, aqui eu tô com uma câmera, a câmera digital que eu uso, e ela tá sem a lente, certo? Vocês estão vendo que tem uma, uma superfície é, reflexiva lá dentro, né? Essa superfície reflexiva é um espelho. Eu vou mostrar depois um corte de uma câmera parecida com essa na imagem do slide. Vou mostrar outra, ela internamente, certo? Ah, deixa eu ver aqui uma coisa. Vou dar um comando aqui. Pronto. É, aqui a câmera está com o um espelho levantado. Certo? Aqui ele caiu, certo? Voltou à posição normal. Vou levantar de novo. Aí lá dentro tem uma superfície escura, certo? É o obturador. Esse obturador, ele está fechado agora. Certo? Lá. Então não estou conseguindo registrar nenhuma imagem. Mas, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Eu vou deixar o obturador, o obturador aberto, certo? Então, vou clicar. Aí, pronto. Agora, lá dentro, vocês estão vendo uma outra superfície, certo? Uma superfície brilhante também, né? Parece um espelho. Isso aqui é o sensor da câmera digital. Então, eu levantei o obturador, ele vai fazer esse movimento, ó. Ele é uma cortina que abre, então ele vai abrir para que a luz que passou pela lente, certo? Ela fez esse movimento aqui, ó. A luz vai entrar pela lente, vai passar pelo corpo da câmera, que é essa peça aqui, certo? E aí vai atingir o o sensor, né? O obturador levanta e o sensor vai captar a luz. Aí eu fechei, o espelho voltou para o mesmo lugar, certo? Bem, é um mecanismo simples de entender, né? O funcionamento dele. Vamos voltar aqui para a apresentação. E aí cada câmera pode ter é, diferentes velocidades. Né? Essa velocidade que eu coloquei agora aqui, eu fiquei com o o, o botão do disparador é, pressionado para conseguir é, um tempo de exibição, um tempo de exposição indefinido certo? Então quando eu tirasse o, o dedo do disparador o espelho e o obturador iriam baixar de novo para a posição normal. E eu interrom iria interromper a exposição à luz. Beleza? Bem, aí dando uma continuidade aqui. E nessa imagem é uma, um corte né, das peças de uma lente. Então, essa lente que eu mostrei agora há pouco, é mais ou menos isso aqui. Né? Não é exatamente igual. Essa aqui é uma lente de 35 ou 70 milímetros uma lente diferente do que eu mostrei agora, mas é só para a gente ter uma noção dos aparelhos internos de uma lente. Então, ela tem. É, na verdade, esse, essa peça, né? Esse cilindro. O nome, o nome técnico desse, dessa peça chama-se objetiva. E as lentes são as peças internas, certo? Então, são cristais. Esses cristais são cristais artificiais, né? eles são feitos através de um processo químico. E a partir do momento que esses cristais ganham rigidez, eles são polidos, eles são é, lapidados né? para ficar no formato é, côncavo, convexo ou plano. E a partir da justaposição desses elementos numa objetiva, a gente tem um determinado tipo de, de lente certo? ou de objetiva. É, Ou canhão, né? Como alguns também chamam, chamam essa peça. Então, nas câmeras digitais, as objetivas, né? Elas têm é, dispositivos eletrônicos. Então, a gente tem comandos da. da comandos do. Como é que é o nome? Comandos do processador, né? Nós temos o comando do diafragma, também, né? Que é eletrônico nessas lentes. E temos também o comando do zoom. Em algumas dessas objetivas, o comando do zoom é eletrônico também, né? Em algumas outras, como a minha que eu estou usando aqui, né? Eu mostrei a, a câmera zoom, ou a objetiva zoom, eu tenho a possibilidade de controlar tanto eletronicamente quanto manualmente. Dependendo do caso, dependendo do profissional, tem pessoas que gostam de controle manual total, né? Eu gosto de variar entre o controle, o controle eletrônico e o controle manual também. Em alguns casos é interessante. Bem, e aí eu fiz aqui uma breve introdução à fotografia analógica, certo? É, falando um pouquinho a respeito da câmera digital, né? Da fotografia digital, que é a fotografia mais amplamente popularizada nos dias de hoje. Mas essa, essa câmera, né? Essa o surgimento das câmeras fotográficas digitais tem uma história também, né? Então, essa câmera aqui, ó, que a gente está vendo, é a próxima imagem. Deixa se aparece para vocês. Não apareceu ainda. Ah, apareceu agora. Um pequeno atraso. Essa câmera aqui que a gente está vendo parece uma máquina de lavar roupa. É uma câmera fotográfica, é a primeira câmera fotográfica da história. Desenvolvida em 1971 pela IBM e pela Kodak. O é, um engenheiro, um engenheiro né, é, encarregado de produzir essa, esse dispositivo foi o Steve Season, que é esse, esse carinha que está aparecendo aí.